Olha, gente, eu vou contar uma coisa que aconteceu comigo esse final de semana? Eu não ia contar, não, viu? Eu não ia contar, não. Mas eu bebi duas tacinhas de lira, eu falei, o quê? Eu vou contar, eu vou contar. Porque eu não quero que as pessoas passem pelo que eu passei. Primeiramente, eu peço pra que vocês não reparem nessa cara de palhaça que eu estou, tá bom? É porque eu vou fazer umas fotos depois desse vídeo. E as meninas aqui sabem que nas fotos, se você não fazer uma maquiagem bem, pá, não aparece, gente. Você tem que ficar parecendo uma palhaça, mas o resultado fica bom. Cara, quem aqui já encontrou mais de um crush na mesma balada? Acho que não tem ninguém na face da terra que nunca passou por essa situação de encontrar mais de um crush na mesma balada. Eu, sinceramente, não sei quantos crushes vocês têm. Eu sou o tipo de pessoa que eu não consigo crushar uma pessoa só. Eu tenho uns quatro crushes, cinco crushes, tipo nossa, Laís, você tem quatro crushes? Ó, vocês não me dar uma de madre, Tereza, de calcutar aqui, não, pelo amor de Jesus. Enfim, eu não vou ficar rodeando muito aqui, não. O fato é que uma amiga minha me chamou sábado pra ir pra um rolê, né, gente? Pra ir pra uma festinha. Eu nem ia sair, sabe? Eu ia ficar de boa. Eu falei, ah, não, vamos. Fiquei sabendo que o crush master, o crush master, está lá. Pra quem não sabe, gente, é porque eu classifico os crushes também pra mim existe três tipos de crush crush número um é aquele que você fica no início do rolê você fica com ele e depois foda-se ele Você vai ficar com outro aquele lá foda-se crush número dois é aquele que é o final de festa Todo final de festa, você pega esse crush. Você pode ter pegado 500 numa balada, mas no final da festa, você vai acabar ficando com aquele. Crush número 3 é o crush master. Crush master aquele que você casa na balada. Você não quer saber mais de nenhum. Você não quer saber mais de nenhum. Você não quer saber mais de nenhum. Só quer ficar com aquele crush. Com aquele crush, filho. É o crush master. O crush master está nessa balada. Eu falei, eu quero. Vamos pra essa balada. Aí a gente passou no posto, comprou uma little, né? Porque eu não vivo sem a minha little devil, né? Que é a minha bebida rosa. Pra quê? Pra chegar no furdo. A boquinha rosto, Quando a gente chegou na porta do rolê, o Crush Master tava lá. Parado. Visão como? Dos céus, né, cara? Pensei comigo, é hoje que esse baile vai estar tá gostosinho, azeite. Aí eu e minha amiga entrou na balada, né? E a gente foi pro banheiro. Primeira coisa que a mulher faz quando chega na balada é ir no banheiro pra ver se tá tudo certo. Quando a gente chegou na porta do banheiro, o banheiro masculino ficava assim, ó, do lado. Quem que tava lá? crush número dois. Já entrei no banheiro tipo como, miga? E agora? O crush número dois é um crush que eu curto também, entendeu? Porque eu curto todos os meus crushes, senão não seria meu crush. Minha amiga pensou comigo, miga, porque minha amiga é fechamento. Ela falou, miga, é o seguinte, quando você for ficar com o número um, eu distraio o número dois, eu fico de olho, tudo desbaratinado, ninguém vai saber. Falei, estouro, vamos nessa. Saímos do banheiro, miga, vamos lá no bar pegar um gelo, que a bebida tá meia quente, né? Vou pegar um gelinho, beleza. Chegamos no bar... Quem que tava lá? Quem que tava lá? Crush número 3. One two three. Aí se assim, fodeu. Não vai ter como eu desbaratinar três. Como que eu vou desbaratinar dois? Não, não tem como, cara. Fodeu. Não tem como. Mas como a esperança é a última que morre... Minha amiga, não, amiga. Vai dar certo. Fé no pai que esse beijo sai. Mas eu já fiquei, tipo, como? Desanimadona, né? Falei, vixe, velho. Acabou com o meu rolê. Já, já queria ir embora, pá. Mas eu falei, ah, não. Vou ficar mais um pouquinho. Vamos ver o que acontece, né? A noite é uma criança. Vai que um vai embora. Tudo pode acontecer. A minha amiga falou assim: ah, vamos lá no fumódromo pra gente pegar um arzinho, né? A gente subiu lá no fumódromo e tal. Chegou lá, lá de cima tinha como ver a rua, sabe? Aí eu tava lá de boa, vendo os carros passar, quando de repente eu vejo o quê? Crush número 4 chegando! Não! Falei, não, amiga, não é possível. Eu devo ter picado salsinha na tábua dos 10 mandamentos, porque, cara, eu desisto de viver, Jesus, desisto. Cara, parecia que nesse dia. Parecia, oh, parecia que nesse dia tava com a pomba gira no corpo, que todos me queriam! Os quatro crushes me queriam! Não sei o que tava acontecendo, tava como? Com a minha maré alta! E eu ficava assim, tipo, crush número um, crush número dois, crush número três, crush número quatro. Sabe o que eu fiz? Sabe o que eu fiz? nada. Fiquei como? Fiquei chupando o dedo na balada. eu Falei, eu não vou ficar com nenhum. Não vou ficar com nenhum, porque eu já fiz isso uma vez. Eu lembro o rolê passado, tinha dois crush meu. Eu falei assim, ah, vou ficar com aquele ali que não vai dar nada. Porque no outro dia, aquele que eu fiquei, colocou relacionamento sério no Facebook e o que eu não fiquei, não queria nem olhar na minha cara. Resumindo, fiquei sem os dois. Falei, amiga, não vai ser hoje. Não vai ser hoje, que vai ficar gostosinho no azeite, mas não tem problema. A gente vai tomar essas duas garrafas de Little Devil, vai ficar muito louca, e vai pra casa e vai dormir, que essa é a vida. Essa é a vida, né? Tive que encher meu copo, que tava acabando. Fomos pra... Chegando em casa, tinha mensagem dos quatro crushes. Resumindo, conselho da Laís Oliveira aqui pra vocês. possa até estar errada, que eu não estou, tenho certeza. Mas se eu tiver, gente, meu conselho é o seguinte. Mulheres, quando vocês encontrarem mais de um crush na balada, optem em ficar com nenhum. Tem pessoas que, até mesmo ficando, não gostam de dividir ninguém. Eu não gosto de dividir meus crushes com ninguém. Independente se é só crush, não gosto de dividir. Então, se você vai ficar com... Pra perder três é uma matemática muito lógica. Eu não perderia três por causa de um. Eu sou da seguinte opinião, teoria da branca de neve. Pra que ter uns, um, pode ter sete? Não fiquem, não fiquem. Espera chegar em casa, conversa com, com todos, entendeu? E pega um cada dia da semana e tudo certo. Tem que administrar. Esse conselho é pra homens também, viu? Vocês homens, quando encontrar mais de uma crush na mesma balada, não fica com nenhuma. Porque se sou eu, se você é meu crush, e eu vejo você beijando outra menina, no próximo rolê, você pode estar tá lá. Eu fico com 500, mas não fico com você. Esse é o conselho da Lais Oliveira hoje pra vocês. Então é isso. Segue o baile, que vai ficar como? Gostosinho no azeite. <risos>